porque, né, para você voltar ao normal depois ah, caralho, mas será, porque se você pegar o Matrix, né, é, é, é exatamente essa ideia, é. claro, essa a ideia, quer dizer, é tudo é só a consciência e a percepção na consciência. Bom, você pode imaginar que é, é, isso já seria suficiente para para para para relativizar muito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 se você parar para considerar quem é o doido que contou um trilhão de galáxias... Claro que tem metro, não foi assim, um, é. dois, três, <risos> quatro... Bom, é, é, são suposições, eu imagino, que na Via Láctea, que é uma, tem 200 bilhões de estrelas. E que o Sol é uma nanica, no meio de 200 bilhões, na nossa galáxia, é suficiente para você olhar e dizer... Velho, é... É, eu, eu, né? Como diz o Sassamo Tema, eu, né? Eu. É, é, é, é uma dimensão de achatamento, de uma coisa é, que faz todo comportamento arrogante imediatamente risível é. né? o velho, o cara é uma pulga né? e, <risos> né? e assim tal, eu sou isso eu sou aquilo, eu sou. Aquilo. nossa né? E, e o que é mais incrível muitas vezes a arrogância ela advém de crenças a respeito de verdades e, e essas verdades serão dissolvidas dali a 15 dias, vem a ciência e diz velho não ovo não, aí você fala tá bom, ovo não, aí ovo sim ovo sim <risos> né? daí 15 dias, ovo não aí você fala, porra, vai se fuder né? Né? então é muito louco eu, eu puta, eu, eu assim, a, é, acho que de todas aí, a, de todas as coisas que eu aprendi né, na minha vida como explicador, estudando um pouco, né foi a humildade, né não sei bosta nenhuma sobre nada. Não, não, nossa, a minha ignorância ela transpira, ela é absurda, ela não. Eu não sei nada sobre nada, né? E quando você lê lá Sócrates, eu escrevi um livrinho sobre Sócrates, virei um puta fã, né? É, sabe aquela coisa, é, se você pudesse voltar no tempo e tal Sócrates, sócrates sair do lado dele, encontrando os caras E aí, é, ah, aquele filho da puta, aquele cara só, só faz bosta é, Ah, então ele tem um comportamento indevido Porra, é um puta de um canalha, de um escroto Ah, entendi Então, é, se você tem certeza que ele age escrotamente Certeza absoluta que ele age escrotamente então poderíamos dizer que ele age injustamente claro que ele age injustamente então eu acho que você deve saber o que é a justiça, não? aí o cara olha, só, é lógico que eu sei o que é a justiça, puta, então me conta cara, porque eu não tenho a mais puta ideia do que é a justiça, deixa eu ver se eu anoto né? aí é aquele constrangimento, aí o cara chega e fala, não sei o que é a justiça bom, se você não sabe o que é a justiça como é que você pode ter certeza que o cara é tão escroto assim? E aí os caras... Viado do caralho, eu vou quebrar esse cara, velho <risos> Tu quer escuta, velho <risos> né? Então, fiquei um puta fã e aí, e aí, essa é um pouco a ideia Quer dizer, vamos, vamos botar o pé no chão A gente não sabe nada né? A ciência, o que é a ciência senão é, um, um, um, um, um conjunto de discursos prontos para serem desmascarados, para serem falseados, para serem é, é, colocados à prova, para serem submetidos à, à transformação? Então, pô, se o cientista já chegou nesse patamar de humildade, de definir a ciência pela sua Falseabilidade é, é, por que, que, por que, que né, em, em outras áreas de humanidades não teríamos a mesma humildade de dizer olha, né, eu tô dizendo aqui uns negócios e tal e bacana e pá, pá, pá mas, né, e aí o cara levanta o aluno vira e diz, senhor, mas o que que o senhor acha? Velho vamos fazer o seguinte, a gente acaba a aula, a gente vai ali na, na, na tia Zica e aí a gente pede lá um negócio e aí eu te conto o que eu acho. Mas eu não vou usar a, a cátedra para te dizer o que eu acho que você pode entender errado. Você pode entender assim, Kant disse isso, Nietzsche disse isso, Schopenhauer disse isso, e o professor Clóvis disse isso. Velho, não põe, <risos> né? Não tá, no, não joga no mesmo jogo, né? Não é mesma divisão, é mais ou menos, sei lá, é você botar o Barcelona, né, é Real Madrid, Bayern de Munique e o 15 de Jaú, né? Vamos, vamos fazer um torneio de quatro, então não, né? Então, eu vou te dizer o que que eu acho é...